Fala galera do YouTube, tá falando aqui, uma vai no Brasil, não sei vocês aqui no canal, galera, eu tô fazendo um vídeo um pouco diferente no tipo, canal, galera, que eu mando, aí galera, eu tá falando aqui vídeo, tá o seguinte eu tô um pouco me abalado aqui, né, sei a nossa O já tá mostrando demais, velho. Calma, eu que não acerta em nenhum lugar. Hum, ah, menina sortuda. Você vai morrer agora, Bela. Ai, ai, mentira. Ai, ai. Sério, isso... Sério isso, galera? Porra, dois, granta, tá um. Toma! A. B. Venha não, o Dudu, que eu tô ligado, você vem aqui por cima. Dudu é muito espertinho. Ele um sarpa, um Vamos pra Bela e Dudu, né? Mandei os outros entrar só que eu online, né? Esse vídeo provavelmente não vai sair agora, eu acho que tô gravando né 17 horas já 5 horas tô com... você, vai... você vai gostar um pouco estranha né, galera porque a... além de eu estar triste um pouco eu sou meio abalado dentro por a morte do bichinho né e também tá fazendo frio da poxa na hora que o cachorrinho morreu, ele morreu ontem, que eu já falei pra vocês. Ele, ele morreu com a doença, né? E de fome de sede, porque ele, ele ferrou os dentes, galera. Quando o cachorro ferrou o dente já foi, grudou no outro, fica castado, eu tentei abrir, tentei, tentei, tentei. Não consegui, tentei dar água, ele não quis, tentei dar comida, ele não quis, galera. Ele. ou tentei mesmo, tentei muito, mas realmente ele não quis nada. X1, x X1, verdade, mano. Que nada, 2x2, você acha que é fácil? Deus sabe jogar bem. Eu venço, eu venço um vino de, um, de uma vez, aí eu penso, agora Deus conta em mim de uma vez, vai como uma cova em ser. Oxi. Dudu joga com 3 dedos. Belo, acho que já dá com 50 dedos, imagina. Quem tá? Qual tá o celular? Ó, oh, belinho, sinto muito, você é tá a mas eu tô da papelão. segunda é o seguinte, galera: eu quero estar mudando sua passe si do Porto Oficial. Que você não conhece do Porto Oficial, quem okay? vocês dois versus eu? Meu Deus, tá dele e tu galera é que você conhece do Porto Oficial, um cara que faz live, mano, ele ajuda outros canais. Sempre eu tô lá na live dele, conversando, sempre tô lá na live dele conversando com a galera. Lá eu acho inscrito meu lá. Então, se você quiser estar tá conversando comigo, galera, passa lá no canal assistido do Porto Oficial é muito top. Passa lá pra estar tá ajudando ele. O canal do Dudu também vai estar tá na descrição. E Bela, eu acho que não tem... Bela não tem canal, né? Ah, Bela não tem canal, galera. Mas você tem que canal também vai estar tá na descrição. O canal do meu pai. Meu pai criou um canal pra ele lá de, de natureza muito top. Beleza? Então passou lá pra tá... Vende coisa sobre a natureza que você puder. Só bala. Cagada. Oi, belinha. Ah, mentira, ela me matou com essa arma aí. Essa arma peba. É dela mata e faz a maior. Aquela maior cara. Tá faltando um bicho atrás de mim Não, não, foi só uma planta que eu bati nas costas dela. Venha é não, vou Dois crota um acho que é pouco. Ui, Lelé! Agora, galera, aqui capão. Eita, puxa sete HP. Ah, dois cranta mim, viu, galera? Meu U de merda, como eu errei, bar lá. É, pois, sou de melhor. Quanto a sua saúde estiver ruim, melhor pra mim. Dois crota vocês um, não tá estão achando ruim. Olha aí, galera. Ah! <risos> Dudu, agora deve estar tá pistola, viu? Tô, tô boazinha. Eu não, eu não sei lá, o de ruim. O meu de tá suave aqui, galera. Eu, eu, eu tô jogando, eu tô viciado em um jogo. Com o nome é Rockus Online, né? Tá muito top, hein? Eu tô viciado lá. Se você quiser jogar comigo, meu nome é JW Play. Só que não tem esses, esses coisas. Não, só bota só JW Play pequeno. Tá aparecendo lá. Só levo cento e, cento e vinte 215. E já tô. já consegui. Tá com essa boa lá muito top, viu, galera? Meu outro só tá, tá ca, carregando o jogo base. Sai daí, Dudu. Vai. O tá com medo de mim, velho. E aí, galera? Eita, poxa, eu já matei eles 10 vezes. Eu não tinha reparado isso, não. Aí, ó. Eu tô. Eu tô